Hoje é um novo dia Esse tempo sem abraço vai passar Todos nossos sonhos Nesses novos dias que virão As alegrias serão de todos É só querer, desejar Quando tudo isso passar E o um novo tempo chegar Abraça